como fazer um logotipo sem mestre no Canva. Você que nunca fez um logotipo, hoje vai fazer um logotipo da sua empresa. Olá, canveiros e canveiras! Hoje vamos usar o exemplo de uma cafeteria de barco para criar um logo baseado em um template. Ou em bom português, em um modelo do Canva. Bom, vamos lá para o computador? Você acessa canva.com, você vai procurar na linha de recomendados logo abaixo do banner com seu nome o lugar onde tem o logotipo, vai clicar aqui e você vê que no menu lateral esquerdo tá lá em cima escrito template, então esse menu é referente aos templates dos logotipos lembra que a gente clicou lá né, aqui ele remete todos os templates para logotipos aqui tem vários exemplos Tá? Você pode ter logo tipo tema moda, banda, computação, comida, emblema, videogames, logo animado, loja Mas aqui no caso, e os usados recentemente aqui Então onde a gente vai procurar? Busca de templates Tá vendo que aqui tem esse menuzinho de template? Então a gente vai digitar o que? No campo de pesquisa dos templates, aqui nesse menuzinho Você vai digitar logotipo café, certo? Ele mostra vários estilos, tem até os vídeos animados, mas hoje não vai ser o caso, então vamos procurar algum que esteja próximo daquilo que uh, você quer para sua cafeteria, tá? Aqui o exemplo da cafeteria, poderia ser qualquer coisa, poderia ser um estúdio de yoga, uma imobiliária, uma padaria, tá? qualquer coisa, uma designer de interiores, mas aqui no caso a gente vai pegar de uma cafeteria mesmo. Então eu gostei desse aqui, Cafés da Serra, vamos dizer que seja isso, eu só vou querer mudar o nome, porque afinal de contas o meu café não é Cafés da Serra, então como é que a gente faz isso? Clica aqui, clica duas vezes, aí você pode mudar. Cafeteria, Cafeteria da Montanha, então a natureza numa xícara, esse é o slogan que está tá aqui, não vai ser o caso, então eu vou escrever aqui, de Minas Gerais, direto de Minas Gerais para você, tá? Que você muda o tamanho da fonte, tá? então você pode ter assim como você pode digitar, então aqui eu coloquei 10, tamanho 10 Eu quero mudar a cor, porque por exemplo, a cor da minha, da minha cafeteria não é essa, é o marrom Para alterar as cores aqui, você vem nesse menu, cor E você pode escolher as cores que estão aqui, padrão, como você pode pegar uma nova cor Então vamos pôr Eu quero uma meia marronzada, Opa, passou vamos supor que seja essa, né? Beleza? Conseguimos aqui. Então eu vou pegar todo o restante. Vou clicar em um, clicar em outro. Você vê que aquele já tem, já fica a salvo, né? As cores do documento. Eu vou aumentar um pouquinho. Só clicar e arrastar, clicar e arrastar. Pronto, mudei a cor, mudei o texto Ele automaticamente salva E eu vou pedir para baixar A sugestão que ele tem é PNG Pode mandar essa ou JPG eu vou pegar, aceitar a sugestão dele que é PNG eu vou baixar, baixou, eu vou abrir esse, esse arquivo vou dar uma olhada e agora eu posso utilizar esse arquivo para colocar nas minhas redes sociais, em algum outro material que você precisar desse logo, você pode utilizar, beleza? Viu como é fácil? Procure sempre por um tema, há milhares de templates grátis no Canva para você usar e abusar. Tá vendo como você não precisa ser um mestre Jedi para fazer um logotipo bonito e profissional? Quer passar esse conhecimento para alguém que precise? Marque aquele amigo ou colaborador nesse post ou compartilhe. Quer receber também todos os vídeos? Se inscreva e aproveite ao máximo nossos conteúdos. Então, até breve e tchau!